Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem, feijou aqui na área. Primeira coisa, dá aquela moral, deixa um like aqui no vídeo, que ajuda bastante o meu, meu trabalho aqui. É, eu vou mostrar para vocês, na verdade, três técnicas que vocês podem seguir, é, e eu já, eu confesso que a última é a, é a que mais me atrai. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira técnica. A primeira coisa que a gente vai usar é a lógica. Qual que é a coisa que mais bate aqui no futebol virtual? Qual que é a menor odd por consequência, o que mais bate? É sair um gol no jogo. Se a gente tentar pegar um 0x0, a, a gente vai ver que é muito difícil. A maioria dos jogos saem gols. Então, a gente vai usar isso a nosso favor. De que maneira? Aqui, ó, eu coloquei uma simulação. A gente começando com 0,75, 75 que é a aposta mínima. Pegando uma odd média de 0 de 5 né? Que é, deixa eu até ver, que é essa aqui, exatamente, que tá aqui no vídeo, ó. nessa essa hora de 1.05 e alavancando. Então, se você pegar um green desse aqui por dia, sem errar, durante um ano... Cara, vou, vou até parar aqui, que já tá dando um valor absurdo. Mas vamos imaginar que você consiga chegar aqui, cara, ó. Dá, em 242 dias a 100 mil reais. Porra, começando com 75 centavos. É pesado, não é? Você só precisa acertar essa ordem aqui de um gol no jogo por dia, só isso. Mas vamos imaginar que você pode começar com 10 reais. Quanto tempo você levaria para chegar nesse mesmo valor de 100 mil? Ao invés de demorar quase 300 dias, né, 240 e poucos, você vai demorar aí seis meses, basicamente, entre 30 dias, né? Que vai chegar aqui com, com, com isso. Então, em seis meses, é eu consigo chegar em 100 mil reais. Apenas com essa entrada. Qual que é a técnica que eu quero mostrar para vocês que eu estou usando para tentar evitar o red no 0 a 0? Eu gosto de entrar em jogos, tipo esse aqui, ó. se esse aqui for 0 a 0, que a ordem do próximo jogo seja maior que um... já não é o caso que eu vou, seja maior que 1,7. né? Então eu só faço entrada de 7% para cima. Eu não entro com menos, porque eu acho que é muito arriscado. Pelo que eu vi, o 0 a 0 é muito menos. O 0 x 0 sai muito quando a odd está menos que 7. Quando está de 7 para mais, a odd, o 0 a 0 não sai tanto. Então, essa é a estratégia que eu estou usando. Essa é uma estratégia. A outra estratégia, é, nesses mesmos 10 reais que eu vou deixar aqui de exemplo, vamos mudar e buscar 110% no dia, que daria 10%, né? Como que a gente pegaria essa odd de 1.10 aqui no futebol virtual? Fazendo uma duplinha. Saindo um gol na... Um gol aqui no. Oi, oh, Jesus. Um gol na Super. E um gol na Copa. Dá uma odd de 1,12. Se você, ao invés de inverter, pegar. Ao invés de você pegar uma ordem, um green só, né? Só um green no... no over. Se você fizer essa duplinha aqui. 110%. Para chegar naqueles mesmos 100 mil. A gente tá falando aí de. De 100 dias. Três meses. Pô, já, já é, uma... é uma boa, né? já ajuda né e aí a última que eu falei para vocês que é o que eu acho que é mais rentável, mais digamos assim é você começar ela é mais curto prazo tá então você pode fazer duas, as duas coisas separadas mas eu acho legal você começar com uma tentando buscar mod 1.10 mas começando com 100 reais porque aí no final de um mês vamos colocar aqui vai 31 dias você tem dois mil reais então você já resolve rápido. É, não que 100 mil em 6 meses não seja rápido, mas é, mais rápido, né? 2 mil em 1 um mês você consegue fazer isso. Então essas são as três dicas que eu, que eu deixo para vocês. Espero que te ajude, espero que você use isso. Se você chegou até aqui, aproveita dá uma moral, curte o vídeo aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que me ajuda bastante. Fechado? Valeu!